Fala galera do meu canal, Leandro Fonseca aqui, diretamente das Ilhas Caribenhas, Bahamas, Nassau, no Atlantis Islã Paradise e hoje quem está do meu lado aqui nessa entrevista muito legal é a Rosane. Ela que é uma osteopata muito bem sucedida, tem uma família incrível, é, tem um consultório próprio, também trabalha em outro consultório, tem uma história incrível. E ela desenvolve o um marketing de rede, um marketing de relacionamento em tempo parcial. E a Rosane está aqui para falar para nós como é que ela consegue fazer o marketing de rede em tempo parcial, que deve ser a dúvida de muitas pessoas. Tudo bom, Rosane? Primeiro, é um prazer enorme estar com você aqui no meu canal, ter aceito o convite e principalmente um convite especial de estar aqui em é, Nassau, Bahamas, no Atlantis Island Paradise, que é um lugar incrível, bonito para caramba, né? Lugar incrível. E muito obrigado por, por aceitar é, a, a, o nosso pedido de fazer essa entrevista. E fala para a galera que está acompanhando a gente, como é que você desenvolve o marketing de rede nas horas vagas. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com você, Leandro, meu patrocinador do negócio. Como eu faço para desenvolver? Eu, na verdade, procuro otimizar meu horário, eu trabalho normalmente à noite, eventualmente uh, finais de semana. Eu tenho tentado organizar minha agenda para não atender mais na sexta-feira à tarde para desenvolver o negócio. Porque é um negócio que me fascina. E assim, à medida que eu estou desenvolvendo o negócio, que está mais me chamando a atenção é a quantidade de pessoas, de vidas, que esse negócio impacta. Então, assim, esse lugar aqui é incrível, incrível, assim, sem palavras. Uh, com certeza, uh, poucas pessoas têm condições de vir aqui nesse hotel, com essas instalações, e, as, e esse negócio está nos permitindo esse tipo de, de viagem, esse tipo de conforto, com tudo incluso, fantástico. Vou passar algumas imagens aqui para o pessoal ter ideia de quanto bonito é esse local. Você fica acompanhando a entrevista, que vai passar algumas imagens. Você vai poder ter ideia de, de que bonito que é e como vale a pena. Rosane, é, fala para nós assim, o que que, como era a tua vida antes do multinível e que, que, que, que diferen, qual a diferença, como se tornou depois? Né? O que, que, que era, Rosane, antes e depois? O que, que, que mais te chamou a atenção? Teve uma evolução pessoal? Teve um, uma evolução no relacionamento, familiar, amigos. O, o que, que, que mudou? Olha, com certeza mudou muita coisa. Eu conheci muita gente nova. O, o, o ciclo de relacionamento aumenta muito. E o que mais mudou, assim, é essa questão de, de, de crescimento pessoal e a visão do futuro. A minha imagem de futuro, a minha... O que eu sei que vai ser o meu futuro é uma coisa muito grandiosa. Eu, eu tenho como meta pessoal impactar muitas vidas. A gente tem um outro projeto que a gente quer ajudar pessoas que tenham... Uh, uh, pessoas que tenham problemas de fala com fenda palatina em função da história da nossa filha. Então, meu Deus, eu vejo que a gente vai ter uma vida extraordinária. Extraordinária, maravilhosa, fantástica. Não é um caminho fácil, mas ele é muito simples. Ele é muito simples e ele é maravilhoso. Nossa, eu conheci o Leandro, eu conheci o Beto Carvalho, que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, o Bruno Brancalhão, o Anderson Rara, Celeste, seus filhos. E a gente está aqui nesse lugar maravilhoso. Fala, meninas inteiras estão aqui, gente. Isso é fantástico. Eu tô muito feliz, assim, é, é muito difícil, eu acho, que de passar num vídeo toda a felicidade que eu tô sentindo, mas eu tô muito feliz. Nossa, que legal. Eusane, dá uma dica, assim, pra aquela aquele pessoal que não acredita, que tá acostumado a trabalhar no tradicional, que foi educada trabalhando no, no tradicional, qual dica que você daria assim, para aquela pessoa que, que é um pouco cética em relação a esse novo modelo de negócio, que é o um modelo de negócio do século XXI, conforme vários economistas, e que realmente impacta a economia de vários países. Né? Tem uma, uma, um impacto na vida das pessoas. Qual a dica que você daria assim, para aquelas pessoas que, que desconfiam, que não acreditam, nos novos modelos de negócio, como o marketing de relacionamento? A dica que eu daria é a seguinte. Pesquise... E acorde, porque o mundo está mudando muito e muito rapidamente. As relações vão mudar muito, não te fecha, te abra para o novo. Essa aqui é, assim, é uma grande oportunidade. Eu sou muito, como o Leandro falou, eu sou osteopata, sou fisioterapeuta, eu amo a minha profissão, mas assim, ó, isso aqui abre um mundo para a gente. Nossa, é, é inimaginável assim, ó, não te fecha. Pesquisa, tira as dúvidas com quem te convidou, mas faz. Não perca a oportunidade de fazer. E te permita trabalhar nesse negócio de uma forma muito séria, num período de dois a cinco anos. Como diz um grande diamante, se você veio aqui e você acha que virou a chave da riqueza, você está no lugar errado. Então, assim, é trabalho com consistência no período de dois a cinco anos. Então, faça, te dê oportunidade. O que, que são na tua vida? Dois a cinco anos? É nada! Gente, é nada! Nesse evento aqui, a gente estava com um colegas, um dentista, a gente estava falando: a gente leva de dois a cinco anos só para estabilizar um consultório, fora os anos que a gente estudou. Gente, é maravilhoso! O meu marido está fazendo uma pós-graduação em FIB e uma das coisas que os professores falam é assim, as empresas quebram hoje em dia em meio ano. Então assim, vamos acordar, vamos pegar essa oportunidade e principalmente, como diz o Marcos Clemente, a gente está dando um presente para as pessoas mudarem de vida, ter uma outra visão de mundo e de futuro. Muito obrigada, Rosane, por participar no canal. E te agradecer profundamente do fundo do meu coração é, ter te conhecido, conhecer tua família. E se você gostou, compartilha, comenta, manda para a pessoa que, é, que você gosta, para que ela possa ter a oportunidade de ser presenteada por esse modelo de negócio maravilhoso que está impactando vidas. Vem conosco. Bom demais. <risos>